Inverno Então, o que eu vou fazer? Eu vim descobrir se na nova coleção ou todo inverno da lei. Olha, tá eu que que ficar porque já bem e já fiquei coração tão forte, então vem que eu vou mostrar os motelos que estão nas araras da vida. Mas antes de eu mostrar pra você quais são os motelos que eu fiz aqui no coração, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você ficar sabendo das redes novas que vem toda a semana e olha, e curte o vídeo se você gosta desse tipo de assino. Melhor lá, vamos então lá, vamos dar lá. Assim, e depois vamos pro provador <música> com essa blusa linda de listras com floral, altamente delicada, em viscose, com essa boca sino e um formato que faz assim um acinturamento. Ela é linda para botar assim por cima e aí eu usei com essa saia que é parte suede e parte em couro fake. Bolso, faca, olha como é que ela fica bem elegante. Um comprimento que eu acho bem aceitável, se você gosta de usar com um escarpão, um sapato de salto, fica super elegante e não fica curta. O formato da saia é o famoso evasê. Agora eu combinei essa saia com essa camiseta de malha que tem ó, um detalhe lateral com botões, listras na vertical. Essa combinação de cores está maravilhosa, tem verde, preto, branco e laranja. E que tal a gente colocar essa parca verde? Olha como é que ficou mais esportivo esse look. Ele simplesmente deixou uma pegada mais esportiva. Eu subi um pouco essa manga e ficou bem leve. Você pode até utilizar um, um sapatinho assim um pouco menos salto. Ficou super lindo, porém com uma pegada mais esportiva. E chegou a hora da calça jeans. Essa tem recortes na barra, num tamanho parecido com a cigarrete e ela é extremamente confortável. Cintura alta, botões no lugar do fecheclé, ou seja, deixa tudo assim muito no lugar. E ela tem uma lavagem que tem uma, um destonado na parte de trás e na parte da frente. E agora a gente pode fazer o que? Colocar essa parca novamente para fazer essa composição. E aí você observa que a parca vem dar um look diferenciado. Ela deixa um look mais arrumado, ela tem essa dobradura assim na, na manga que você pode usar, ela suspensa. E esse cordãozinho que você puxa para deixar a parca assim bem cinturada, nesse tom verde militar lindo de bolsos. Bom, é perfeita para você levantar seu visual... E agora, com o estilo high-low, mantendo essa calça jeans, vem essa blusa linda, com esse xadrez grid, que está super em alta. E olha o atuamento, como está muito elegante. A blusa se permanece assim, olha, toda fechada. E o mais legal é que você pode deixar ela assim bem mais feminina. Olha esse cordão. Você puxa e por dentro da blusa você faz a marcação da cintura. Então olha como é que fica tudo assim, olha. Muito mais modelado com ela. Simplesmente perfeito. Essa peça também traz uma referência de moda, que é esse modelo oversize. Você vê que deixa assim, ó, ela bem grandona, mas mesmo assim ela não perde a elegância. Você já deve ter observado que eu simplesmente fiquei apaixonada por esse vestido, com essa estampa de cobra, a estampa piton. Olha, é simplesmente lindo esse vestido. Essa faixa é um tecido, o vestido tem esse decote em V e com detalhes em botões pequenininhos, que é um acabamento que é bem, bem delicado. O vestido tem um comprimento ótimo, então se você quiser usar ele com uma, uma rasteirinha ou até mesmo uma sandália de salto, ele fica bem elegante e não tem forro embaixo. Então ele tem uma maleabilidade maravilhosa, eu amei! E como Animal Print vai estar, assim, bombando nesse inverno, eu trouxe duas dicas. Um é esse mule de oncinha com esse laço em cima, que é super mega fashionista. E o segundo é essa sandália, que é também de piton, com essa estampa de cobra, né? É uma sandália com salto, assim, tipo 4 centímetros e ela é mega, mega confortável. É lindinha e ela super combina com roupas neutras. Tchau,